1981, um grupo de operários se encontrava realizando uma escavação na área norte da Alameda Central, quando, de repente, uma das pás bateu contra algo, e o que encontraram foi a confirmação de um mistério que tinha se iniciado quatro séculos antes. No ano 1519, quando Hernán Cortés e seu exército chegaram a título, eles receberam a permissão de Montezuma para se hospedar no palácio de Asayacatu. Eles queriam construir um altar cristão e, em princípio, queriam fazer no templo maior, mas Montezuma se negou e disse para fazer isso no palácio onde estavam hospedados. No transcurso dessa obra, Alonso Banes encontrou uma porta que estava emparedada e decidiu derrubá-la para ver o que tinha atrás dela. E, segundo o cronista Bernal Dias do encontraram com uma grande quantidade de joias de ouro e muitas outras riquezas. Os espanhóis decidiram reclamar esse tesouro em nome da coroa e mandaram fundir todas as peças de ouro em barras de 2 quilos. Na hora que eles o pegaram, na hora que eles corromperam essa harmonia que havia nesse lugar, claro, as pessoas se irritaram, claro, houve indignação, é preciso lembrar que o ouro é enviado pelo deus Tonatio e esse ouro era somente para algumas poucas pessoas dentro da sociedade mexica. Que os espanhóis roubassem o tesouro de Montezuma e decidissem levá-lo significou que, do ponto de vista dos mexicas, que se desatasse uma maldição. Se acha, se acredita, que os antigos sacerdotes de Tenochtitlan lançaram uma maldição contra os espanhóis para que eles não pudessem roubar esse tesouro, já que era uma ofensa muito grande para eles. Com o passar do tempo, a relação entre espanhóis e mexicas foi cada vez mais tensa. Em 1520, Montezuma havia morrido e a cidade de Tenochtitlan estava sitiada pelo exército local. Seria este o começo da maldição, supostamente lançada sobre o ouro sagrado. Depois de uma semana assediados pelos guerreiros mexicas, que estavam a ponto de invadir o palácio em que os espanhóis se refugiavam, eles decidem fugir carregando todo o ouro que puderam. Hernán Cortés ordenou que se pegasse só a parte de barras de ouro que correspondia à coroa e permitiu que os soldados repartissem o resto entre eles. Depois, embarcaram nos botes, que os levariam ao outro lado do lago Texcoco. No momento que os soldados iam saindo com a carga deste metal, eles começavam a afundar. E eles se agarravam as barras de ouro, se agarravam às joias, mas porque não queriam deixar absolutamente nada. E isso foi o que provocou que muitos deles morressem. Em uma noite catastrófica, perderam muitíssimos homens. É muito importante porque é a única vitória dos mexicas contra os espanhóis, não é? Uma noite triste, mas uma noite vitoriosa para os mexicas. Terá sido essa vitória, facilitada pela suposta maldição, lançada sobre o tesouro de Montezuma. Continuará vigente esse feitiço nas barras de ouro? Esse ouro, encontrado em 1981, que causou uma grande agitação na República Mexicana. O que aconteceria se, neste momento, alguém o roubasse? Eu acho que essa maldição novamente apareceria, porque é um objeto que está carregado de muito sofrimento. Realmente, existem os malefícios, e se for assim, poderiam se manter vigentes durante séculos. As maldições desde os tempos mais antigos têm um poder de transferir uma força negativa aos demais. Amaldiçoar vem de conjurar, vem de invocar, vem de desejar o mal. Pode-se transmitir um pensamento, uma carga a alguém, à distância, desde que tenha uma carga afetiva suficientemente intensa. Porque carga afetiva é que o transmita uma carga de amor. É claro, mas a carga afetiva também é que eu transmita também uma carga de ódio, de raiva. De desejo de destruir o outro, com o qual se estaria concretizando a ideia do malefício. Então, as maldições podem durar séculos. A resposta poderia estar escondida no interior de um dos bosques mais impenetráveis do mundo. Em 1525, a viaja para se encontrar com Dom Francisco Pizarro, com um secto de 5 mil incas. Quando chegam a este encontro, é claro que Francisco Pizarro lhe pede que renda a obediência ao rei. Taualpa se nega e é ele que os incaes são emboscados. Dois mil terminam assassinados e Atahualpa é preso. Atahualpa é capturado e é levado a um quarto que depois vai se chamar o quarto do resgate. Nesse lugar, Pizarro vai visitá-lo e passam noites inteiras conversando. Muitos acham que eles até se tornam amigos. Foi durante essas noites que Atahualpa percebeu a grande fascinação que Pizarro e o resto dos espanhóis demonstravam pelas pedras e pelos metais preciosos. E então, teve uma ideia para comprar sua liberdade. Atahualpa não era um qualquer. Ele tinha sido educado, entre a elite de Cusco. Então, ao se ver preso, ele vai dizer aos espanhóis, estou aqui vou lhes dar tudo o que vocês quiserem, e vocês querem ouro. Eu vou lhes dar todo o ouro que conseguir acumular nesse quarto até a hora em que eu levantar a minha mão. talpa levanta a mão, os soldados fazem uma marca na parede, e o conquistador espanhol aceita. De todo o Império Inca viajam lhamas carregadas de ouro e prata. Esse quarto media 12 metros por 7. Nesse lugar cabiam 170 metros cúbicos de ouro e 340 metros cúbicos de prata. O resgate em valores de hoje equivaleria a 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Seria o resgate mais importante da história. A cobiça dos espanhóis é insaciável. No entanto, a decisão que Pizarro tomou desataria uma das maldições mais duradouras da América Latina. E que tirou vidas até mesmo séculos depois. Passam os dias, passam os meses, e o quarto não se enchia. Então Pizarro começa a suspeitar que seja uma trampa de Alpa para nesse tempo reunir o seu exército e destruí-lo. O que Pizarro decide fazer, ele assassina tal Alpa. Ele o coloca no meio da praça e o executa. Seu sangue... O sangue de um homem real, um filho de Inti, do Sol, rega absolutamente toda a praça. E esse sequestro terminou com a morte do imperador, com a morte do deus Inca e com a morte do império Winkai. O general Ruminhaui era o irmão de Atahualpa. E nesse momento estava se dirigindo a Cajamarca com um carregamento que diziam os moradores que nem mil homens podiam levar. Estamos falando de 750 toneladas de ouro. Ao ficar sabendo da morte do irmão, Cominhau, e decide esconder o tesouro num lugar perto de Quito. Ele claramente fez isso por dois motivos. Primeiro, para que nunca fosse descoberto. E depois, lança uma maldição para se vingar da morte do seu irmão imperador. A família de Luiz Felipe se dedicou durante gerações a tentar recuperar o tesouro perdido de Atahualpa. O tesouro de Atahualpa está no Jangarates. Nós já localizamos o ponto e estamos simplesmente conseguindo o suporte tecnológico para poder fazer essa última expedição para extraí-lo. O tesouro sim, poderia se dizer que está amaldiçoado. Muita gente da minha família morreu lá dentro tentando buscá-lo. Não só da minha família, mas pessoas que trabalham para nós E que morrem é, por causas bastante estranhas e dramáticas Parte que antes de nós, bem, muita gente também tentou encontrá-lo E todos, de uma ou outra maneira, terminam tendo uma morte trágica Dentro ou fora do Dianganatis. Mas se o tesouro está amaldiçoado, por que alguém iria querer encontrá-lo? Considero que se a Atalapa estivesse sentado escutando as razões pela que queremos encontrar o tesouro, ele estaria coincidindo comigo de que esse tesouro tem que voltar para as mãos do povo ao que lhe pertence. Os mexicas, os incas e quase todas as culturas antigas consideravam o ouro como um elemento divino. Mas, por quê? Sem dúvida, as sociedades meso-americanas tiveram o ouro como elemento de poder e riqueza. Também o associaram com o sol por sua energia e fonte de luz e vida. E muitas culturas perceberam isso. Por exemplo, os egípcios o chamavam ou consideravam que era a carne do sol. Os astecas, por exemplo, o excremento do sol. Aqui no Peru também acontece algo muito parecido, não é? O ouro era chamado, por exemplo, de a maçã do sol, o suor do sol e também de as lágrimas do sol. Então os antigos deram tanta importância ao ouro, porque seu brilho os fazia lembrar do sol. Ou poderia existir outra explicação? O ouro, por si mesmo, não serve quase para nada, mas serve para tudo. Porque, para os antigos, ele servia para se comunicar com os deuses. As diferentes culturas desse continente principalmente dão muitíssimo valor ao ouro pela associação que ele tem com o sagrado. Vem no ouro algo que está diretamente relacionado com os deuses. As antigas culturas tiveram contato direto com, com, com os deuses. E a maioria da informação que foi compilada se refere a que os deuses são seres que sempre estão fora da Terra. As antigas culturas adoravam deuses que estavam fora da Terra. Será por isso que os relacionavam com o ouro? O ouro não é um material terrestre, ou seja, não se originou na Terra. O ouro que conhecemos na Terra Bem, todo, absolutamente todo dos asteroides e meteoros que caíram sobre o planeta há milhares de milhões de anos o ouro vem de fora do planeta os antigos povos acreditavam que seus deuses também será por isso que o metal era tão sagrado para eles? ao perceberem que a única coisa que os espanhóis queriam era o metal precioso esse ouro eles diziam Antes de entregá-lo, prefiro amaldiçoá-lo.